Gente, as denúncias de assédio eleitoral no segundo turno explodiram. Isso não é força de expressão, não. O número aumentou quase 3 mil por cento em relação ao primeiro turno. São mais de 1.700 denúncias só até agora. E uma dessas denúncias envolve uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, a Embraer. O Everton Souza foi atrás dessa história e detalha pra gente agora. Oi Everton, boa noite, bem-vindo, conta. obrigado Mona. ótima noite para você para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no jornal da CNN foi uma denúncia que foi protocolada por um funcionário da fabricante de aviões com sede em São José dos Campos no Vale do Paraíba essa denúncia que foi feita ao Ministério Público do Trabalho que a partir daí começou as investigações e as apurações inclusive o Ministério Público do Trabalho o MPT entrou em contato também com o sindicato dos Metalúrgicos de São José Zé dos Campos, com quem eu conversei também, perguntando se o sindicato tinha conhecimento de assédio moral. No caso, em relação às eleições, um assédio eleitoral por parte de funcionários da empresa. E um dirigente sindical, segundo resposta do Sindicato dos Metalúrgicos, confirmou essa informação de que aconteceu em um setor específico dentro da Embraer. Não só por um, mas, segundo o sindicato, por vários chefes, ou seja, no plural. E a denúncia seria a seguinte, de uma possível demissão caso o candidato do PT... Luiz Inácio Lula da Silva ganhe as eleições desse ano. O sindicato informou que vai continuar apurando essa história e vai entrar em contato também com a empresa, com a Embraer. Eu entrei em contato com a Embraer, que respondeu que recebeu sim uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, justamente para reforçar a comunicação interna dentro da empresa e que a Embraer ela fez isso, ela reforçou a comunicação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 Religião ou político partidária, conforme já explicitado em seu código de ética e conduta, fecha aspas, ou seja, tudo isso já tem no código de ética e conduta da empresa. Mona, eu volto com você. Muito obrigada, Everton.